that. O processo de projeto que envolve design paramétrico e fabricação digital ele trabalha com a utilização do computador integrado ao processo de projeto e ele usa o computador tanto na instância de software e hardware. Quanto software, a gente precisa de uma interface de visualização e a gente utiliza um software chamado Rhinoceros para visualizar o projeto dentro do design paramétrico. Mas não só o Rhinoceros, a gente utiliza também um software chamado Grasshopper que é o software responsável pela parametrização de todo o projeto. Na instância de hardware, o que é utilizado dentro do design paramétrico e da fabricação digital são as máquinas de prototipagem, que são máquinas que têm um diálogo direto com o software. E assim como a alteração no modelo digital, no software, ele é automatizado, você faz uma alteração de um parâmetro e o projeto já se altera como um todo, com as máquinas de prototipagem presentes no processo de projeto, isso também se torna possível. Como a tecnologia do design paramétrica e da fabricação digital para a produção de modelos em escala reduzida é a mesma tecnologia utilizada na indústria, então isso possibilita que a proximidade entre designers e indústria seja estabelecida. a fabricação digital ela é um processo é, colaborativo de projeto e construção de um pavilhão então é, com a participação do, dos moradores nos eventos culturais são extraídos parâmetros que serão utilizados pela equipe de projeto de desenvolvimento pavilhão para o desenvolvimento, para a concepção desse, do, do objeto arquitetônico. Um dos eventos culturais realizados para permitir essa participação e engajamento dos moradores nesse processo de concepção, de, de, de processo de projeto do pavilhão, é, é, é, é o Ocupa. Então, o Ocupa ele englobou diversas atividades para permitir que os moradores é passar-se a enxergar as potencialidades das atividades que podem acontecer lá. A primeira estratégia é tentar entender o contexto é, local, entender como que os moradores é, do conjunto enxergam o próprio espaço e enxergam quais atividades que poderiam acontecer no espaço desse pavilhão. E aí existe um outro momento que é a de construção desse pavilhão no local. Então, e daí sim existe, é, nesse processo criado ao longo do tempo de participação e engajamento dos moradores, então existe um momento final que é a de construção no local desse pavilhão. E ele é construído não só com a, é, por uma equipe, pela equipe que desenvolveu esse, esse projeto, mas sim também pelo pela participação e colaboração dos moradores.